Achei mais uma Achei, achei mais uma Agora eu acho que acabou Acho que Não, gente O negócio é o seguinte Ai, Todo mundo ficou falando, né? Época de quarentena Ficar em casa Então vamos arrumar tudo Aí eu lembrei Dessas coisinhas Que estavam no sótão desce tudo, mas não que eu nunca faça isso, vira e mexe eu faço isso, e aí eu vou contar para vocês, vintage, usado, é, como é que é o nome daquele negócio, daquele aglomeradora, colecionista, não é acumuladora, né? Ah, colecionista, tipo que quiser, mas eu vou contando para vocês como é que eu faço, bora descomplicar? Ele é como. Algumas coisas aqui eu já separei. E aí é o seguinte: tem duas situações. Uma é de peças que eu coleciono que, que não são. Lógico, né gente? Não são de alta costura, que é o que a gente vê, para alta costura eu compro os livros. <risos> mas é uma das coisas mais difíceis que existem, é você encontrar roupas da época, mas que não sejam de, de, de moda, assim, de, de desfile. Roupas que as pessoas realmente usavam. Essas roupas dificilmente elas vão parar em, em museus. Dificilmente a gente vai ter acesso em, em revista, porque não é moda passarela, mas é a moda que a gente usa. Né? Eu aposto que você aí que está me assistindo assim como eu, não sai vestido do que saiu nas revistas e do que saiu nas passarelas. E aí, imagina você que todos esses anos eu só vi uma exposição com essas roupas porque dizem que é dificílimo porque você passa de um para outro coisa tal e nas minhas aulas eu costumo muito mostrar o que que para até para pessoa notar tá, porque o que que usava porque evidentemente o corte a linha isso tudo vai se repetir a roupa pode não ser uma roupa pá, um, um um, um Balenciaga, mas aquele laço vai declinar de uma forma, o decote, o, o corte da saia, cada coisa vai ter uma leitura em marcas mais. Uh, não vou nem dizer popular, mas em marcas mais de prontas para o uso, de preta a porter né? E de lojas, que é o que a gente frequenta. Então, qualquer é ideia. Eu vou, eu retirei tudo de dentro de uma mala. E aí eu vou começar a voltar. O que, que eu vou guardar na mala? Aquelas peças que eu falei pra vocês, que eu considero históricas. Que tem algum laço afetivo ou que podem ser úteis em alguma aula, em alguma pesquisa, em alguma palestra. Bom, aí ainda tem umas coisas aqui que eu tinha deixado jogado. Olha, eu tava falando. Isso aqui, aí quando dá um muffin assim, eu venho burrifo um álcool e faço uma escovinha de tecido. Um dos anos 60. Foi da minha mãe. Aí a gente vê todos aqueles cortes, olha. Que lembra bem aquela linha futurista de Pierre Cardin, coisa e tal. E é de quando ela morava nos Estados Unidos. E aí é uma marca aqui que tem um. Só para vocês verem que é uma... nada. Hoot owl. Tá vendo? Eu nunca ouvi falar disso. Então, aí ele é forrado, o forro já perdeu a cor, enfim. E é no tecido uh, sintético, que foi uma coisa que marcou bem os anos 60, né? Então, como que a gente vai ver? Isso aqui era um cintinho pra vocês verem que é uma coisa assim... Um mundo de ombreiras dos anos 80... E aí a gente vê que tinha tamanho, tinha formato e também, olha, esse aqui era de um aqui da Marcia Pinheiro, uma marca carioca também. Esse é arredondado pra colocar aqui. E aí quando a gente vai estudar essa coisa de estrutura, que é o que a ombreira faz, a gente vê que tinha modelos diferentes. Que às vezes hoje a gente fica meio relegado a, a ver sutiã, né, de ombreira e só. Quando é também... Aqui tem mais sombreira. Outra coisa, eu amo muito esse aqui. Ele já foi lavado, já foi tentado tirar essas, essas manchinhas dele. Eu também tentei usar e eu soltei a bainha eu mesma. Mas não deu certo, porque essas manchinhas não saíram. é uma linha com seda e com sintético. É dos anos, dos anos 60. Tinha o casaquinho, pra gente ver essa história do tailleu, né? Pra onde foi. Olha, tinha o um casaquinho dele, botões forrados, a delicadeza dessa, dessa casa, né? E aí, o que eu mais amei, justamente essa paleta de cores, bem anos 60, bem moderno, e uns tons que a gente... Quase não, não tem usado hoje em dia, né? Ainda mais essa combinação. Eu achei. Aí eu mantive também, exatamente por essa. Por essa, por essa característica. A ah, essa calça, essa calça super histórica, esse é o nome do espaço, da Beneducci. A gente já falou da Beneducci, uma marca de São Paulo. Foi a. Ele era. Seu Beneducci, ele era muito respeitado internacionalmente. Ele representou a Fratelli Rossetti, aqui no Brasil, e ele trabalhava não só com calçados, como também com roupas em couro, roupa em camurça, e eu tinha deixado aqui, tem uma outra por aqui, que eu também não vou fazer, mas eu vou experimentar, para ver se dá para usar, um tricô de malha, isso que eu quero lavar se ainda dá para usar. Isso aqui é anos 80. Então, ó, bem, uh, eu guardo porque realmente ela tem um corte. Uh. O corte que na época eles chamavam... Né, ó, bem, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente vai ver essa... Eu ia dizer que era tulipa, mas não é tulipa. Mas ela tem... Aquilo que eu falo da roupa é a saia reta. Tá vendo que ela não é reta? Ela abraça o quadril, ela cria um volume atrás, olha é que fez isso. Ela não é reta, ela tem um volume. Então, é muito importante a gente analisar isso em, no vestuário, né? Essa saia eu comprei na Itália em janeiro de 90. Essa calça aqui é do Iferro, anos 2000, não, ela é de 97. Minha mãe que me deu. Louis Ferro é um nome assim que foi. Ela é feita na, na Alemanha. Aliás, a Alemanha ela produz muito luxo, mais do que a França. E, e o Louis Ferro era conhecido como algo muito, uma marca muito classicona. E aí ele lançou essa segunda linha de prête à porter, que tinha muito no final dos anos 90, que é, chama Louis 7. E aí minha mãe me deu essa calça. Que foi uma das primeiras coisas de oncinha que eu tinha, mas é completamente diferente essa estampa, né? Aí eu resolvi guardar, além do que é um tecido fino, leve, que tem um toque de seda, um tecido bem diferente. Então, a gente, quando a gente vai trabalhar com moda, a gente olha não só o corte, como a gente vai observar o tecido que usava na época, o acabamento, etc e então, tal... Ah, esse vestido aqui também, que eu comprei, é um vestido tipo, nada, mas aí eu lembrei da O e eu botei uma barrete aqui e eu usei o, o vestido. Por que, que eu lembrei dela? Porque ela tinha poucas joias, quer dizer, ela andava com rainha, coisa e tal, né? Como primeira dama dos Estados Unidos. E aí ela tinha poucas joias e ela sabia colocar joias num ponto focal que acabava chamando a atenção demais das peças. Bom, isso então vai ficando por aqui. Isso aqui também acho muito legal. Olha, Frank e Amaury marcaram assim realmente a história da moda carioca em couro. Isso aqui é dos anos 80 também. Eu nunca gostei dessas pontinhas. Eu sempre suspendia pra usar. Ó. Mosquino lá dos anos 90 também, pra gente ver, mosquino tinha um corte excepcional, isso aqui era bem anos 60, né? Bem moderninha, aquela calça 50, 60, calça cigarrete, e aí ele brincava com a cor, é o que a gente sempre fala da ironia do mosquino, que não era uma. Uma moda assim, uh, só gozação, só fun, como tentam transformar hoje nessa coisa de boba esponja. Por exemplo, isso aqui, eu não vou ficar com isso, eu vou doar porque, apesar de ser lindo esse tecido, muito bacana, dificílimo de usar, talvez com jeans, coisa e tal, o que, que acontece com ele? Ele é sintético. Então ele realmente, olha, atrás até que não tá tão mal, porque eu tenho um pouco de toque se a coisa não é, não, não encontra direito. Então esse aqui é um tchau pra ele, eu não vou usar mesmo, guardei. Ah, essa outra calça aqui também, achei ela muito legal, usei pra caramba, ela é jeans e ela recebe um coating, ela recebe uma camada. De uma coisa meio emborrachada que dá pra esse toque. mas também não vou usar e eu tenho medo disso aqui se desfazer. É mais fácil alguém usar do que eu tenho ter um negócio em casa estarelando, né? Esse aqui é um conjunto que eu tinha dado pra minha mãe. Uma coisa que ela gostava bastante era ter o forro com algum. O forro do blazer com, sendo algum detalhe da saia. Bonito Quando abre coisa. o blazer, sabe? Fica chique. Mas eu já consigo me desapegar. Olha que legal. Essa saia aqui é justamente uma saia dos anos 70 que usou essa saia evasê. Lembra dos anos 50? Veio de óbvio, aquela saia Godem, profusão, aquele tantão de coisa. E nos anos uh, 70, 60 para 70, ou seja, início dos 70, já tava só... Tem gente que chama de saia A, mas é a saia evasê. Aí, essa daqui... Essa daqui eu vou tentar usar. Acho que eu vou botar de volta no armário. Que eu achei... Acho que era da minha mãe. Eu achei muito linda essa estampa. Mas é um pouco difícil a gente usar marrom no, no verão, né? Mas eu acho que ainda vou experimentar, dar conversa com ela. Uma, uma peça que eu achei, assim, muito atemporal. Eu nem sabia. Esses dias que eu vi que eu tenho e que eu... Coloquei... Ah não, essa daqui é de quando o Xande nasceu, eu achei que eu tava vendo outra calça. É, essa aqui acho que eu vou desfazer. A história do bordado dos anos 2000 começou bem levezinho, aí depois partiu. Ah! Eu usou tudo, essa calça aqui eu usei bastante. Antes era só um detalhezinho, né? É, começou assim. Isso aqui é de 2001. Com certeza, ó a boca. Ah, essa eu vou ficar, que é a tá, outra da Benedute. Olha que lindo esse tom de verde. Demais. Eu tenho um pouco de medo também de guardar tricô, que é bem difícil. Isso aqui foi super moda. Aliás, é um tom que tá voltando muito na decoração, que é esse tom rosé, esse tom cobre. Isso aqui é aquele fake leather né aquela aquela coisa que parece couro só que não é tipo courinho é ele só que ele é uma malha por dentro é uma coisa assim começou muito bem você vê até hoje o negócio não está se desfazendo é uma série de coisas que eu não vou ficar porque apesar de, de eu entender que correspondem a uma, uma época como as calças coloridas como que era o nome daquele grupo, hein? Living Color? Não, era aquele... Era um grupo brasileiro, todo mundo sempre fala que vestia... Ai, gente... É Restart? Restart! Eu nunca mais usei! Eu usei essa calça aí, depois a pessoa falou assim... Não Você não sei, não é aquele grupo... Eu não, eu usei... Esse vestido eu achava que em algum momento eu ia usar, mas o que eu acho que eu amo nele é o cinza com o amarelo, que é uma combinação muito sensacional, muito alemã, muito nos final dos anos 80 pra 90. E aquelas roupas que você jura que vai usar, parece até que morou na praia e nunca usa. Ah, outra uma marca sensacional que tinha, chamava Philippe Martin. Essa eu conheço. Tinha essas blusinhas. que aqui era mini blusa, a gente. Usava uh, sobreposição, usavam duas. aí uma a carreira, tal então, é bem... Ah, essa aqui é fabulosa. Olha isso aqui dos anos 60. Olha se isso aqui não é desses editoriais de moda. Demais. É que o pessoal fazia assim? Não tem umas coisas assim? Tem. Uma calls. Saia de babado dos anos 70. Ai, ah, esse vestidão lindo. É da Avanzo. Daqui de Brasília. Ele é totalmente... Eu comprei porque ele tem uma pegada muito art deco. E eu... Eu não sei se eu já saí com esse vestido. Mas o que eu amo nele é porque eu amo art decor Eu não amo ar, não vou. Acho que o que eu menos amo é hippie. Olha. Não é lindo? Todo o grafismo dele. Todo bordado. E aí, gente, uma coisa que as pessoas, assim, pouco têm falado hoje em dia, a diferença de miçanga, paetê, canutilho. É impressionante essa... A gente não tem mais tanto armaringa como antigamente. E quem estuda moda, é muito importante conhecer, saber o nome das coisas. Não é que tudo seja paetê, não é que tudo seja entender de onde veio o nome, paieto e, e a origem, né? Isso que a gente guarda nome. Assim. Olha só, que louca quando a gente fala assim, eu não sei o que eu vou fazer para um dia, olha, sem bolso. É uma calça li dos anos 60. E, e como o jeans, aliás, a gente pediu um dia fazer um vídeo sobre jeans, né? Ai, tanta coisa fazer vídeo. Pediram um vídeo da Barbie. Eu achei é legal. É, o jeans tem uma história muito bacana. E eu acho que uma mulher de jeans nos anos 60, eu era bem novo, né? Era uma coisa muito nova. Cintura alta. Cintura alta? Claro. E a figura já era mãe. A minha. <risos> e aí ela usou isso muito... Não, não era muito alta, não. Não, né? Era aqui no lugar, no Sim. lugar do umbigo. Né? Não era altíssima. Modelo. Olha! Direto dos anos 80 também. Sabe o que, que era isso? Era a capa... Eu só tenho uma. Era a capa do... Patins Você colocava por cima do patins ó. Que legal E aí é, Pra gente como eu que só tinha um patins <risos> Tinha vários Aí você variava a capa Entendeu? Pra combinar com a sua roupa Aí quando perguntam hoje Você acha que vai combinar Máscara com roupa com... Você acha? Não sei, vocês acham? Eu acho que já estão fazendo isso, né? Esse aqui também é dos anos 80. É veludo? Aqui é veludo e aqui é tapetado de seda pura. Eu amo esse tapetá, acho ele lindo, acho ele suave, gosto de passar a mão nele. Então eu guardo. Eu desenho. Ele tinha um casaco que eu me desfiz. E me arrependi. Aí. Que eu tinha desenhado esse vestido pra mim. Esse aqui sumiu o É até uma coisa bem bacana que eu acho que vocês devem saber que plissé é feito à máquina, né? Então, tem vários tipos de plissé. E aí, quando você coloca... Não, quanto mais pesado o tecido, mais, menor a possibilidade dele ficar. Esse aqui era dos anos 50, da minha mãe. E aí, não ficou foi nada famoso, o bom e velho, o famoso. Eu tenho um mais bonito que esse, Quilt. Esse aqui é de quando eu tinha uns 11 anos. Ficou enorme, eu detestava, por isso que ele ficou tão bem conservado. Que os homens estão usando aí agora. Né? Voltaram? Não é. Fala coisa um povo aqui dos anos 90. Aí esse vestido era é super, olha isso, da forma. Esse vestido marcou, é bem aquela época que o alaiá começou a surgir. Isso aqui era de 80... Onde você vai, e 86, 87 esse vestido. Bom, basicamente, isso aqui é outro que vai embora. Uma saia. Mas tem várias saias dos anos 2000. É só pra depois chegar, você mostrou. Essa saia da Benedute, do Beneducci. Mas essa coisa de, de blusa lisa e saia estampada foi uma constante também no, nos anos 2000, usava bastante. Aliás, aqui tem uma outra. Olha, a mesma ideia pra, nos anos 2000 também. Trabalhei muito com essa saia. Bom, isso aqui, acho que ficou claro que eu vou manter, né? Aí eu vou guardar junto com as outras coisas, acho que aquele, aquele lá... Ah, aqui tem mais uns... Olha esse, esse grafismo, esse grafismo aqui já é final dos anos 70. E a gente imagina os anos 70, eles saem, eles começam lá daquele... Daquela coisa meio flower power que a gente viu. E vai caminhando até uma realidade dessa. Tá? Que é diferente. Não sei, ele tem um quê de cartão de perfuração de computador, né? E a gente tem que lembrar, esse tecido, eu não sei de onde ele é, ele foi comprado na Alemanha. Mas... Tinha essa coisa do... Sempre que a gente fala de tecnologia, às vezes a gente vai ver aí há um tempo atrás, usou umas estampas pixeladas. A gente sempre tem que ir associando as histórias. Esse super camisetões. Isso aqui nada vai ficar. Isso aqui vai. Isso né? aqui só sobrou o capuz. Mas era do que eles chamavam de casaco de camelo. Tipo essa lã. Que eu gosto, e eu guardei porque eu gosto muito dessa. Tem o um que de Burberry, não tem? Esses tons assim. Burberry de um tempo. Fizeram as coleções assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tenho muito que trabalhar aqui. Para guardar essas coisas. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. Boa quarentena. Mas se a quarentena já tiver acabado, vale a pena você organizar seu armário e aprender a selecionar as suas coisas sem deixar de construir a sua história. Um beijo. Ah, assiste o um vídeo sobre vintage. É vintage? Era, era ele mesmo que mostrava o as que peças. O que é vintage? Isso mesmo. Beijo.